E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje continuando a nossa semana de conteúdo e trazendo a Netshoes para você. Antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer o Felipe Arcilo, que sempre está com a gente nas lives no Instagram, é meu parceiraço, é mentorado, é cara, virou um amigo realmente aí, tá envolvido comigo em, em futuros projetos aí, muito legal, tá certo? E ele me forneceu as informações da Netshoes, porque eu particularmente vendo no braço de cosmético que chama Zatine, eu não sabia se era igual, mas... É igual, tá? E a gente vai falar depois em outro vídeo sobre a atin. Hoje nós vamos falar sobre Netshoes, tá? Quais produtos podem ser vendidos na, na Netshoes? Produtos esportivos, que tem relação com a prática de esporte, que são coisas que são vendidas dentro da Netshoes. Ale, quero saber se o meu produto se enquadra. Acesse a Netshoes, faz uma busca, veja se o seu produto está lá. Se estiver, legal, ok. Tá certo? Como que funciona o comissionamento da Netshoes? Até 20%. Dependendo tá, da sua categoria de atuação, esse é o comissionamento da Netshoes. Como funciona o meu repasse dentro da Netshoes? Dois repasses mensais, segunda e quarta semana de cada mês, você recebe o Didi, empatar com o plata, o money, como você quiser chamar para você poder refazer suas compras e continuar com as vendas. Forma de envio, você tem a NS entrega, que você recebe uma etiqueta da Netshoes para fazer a sua postagem e você tem por sua conta, onde você configura um frete, você vai com o seu contrato, você pega a sua etiqueta, você faz a sua postagem do produto. Qual a vantagem de atuar com NS Entrega? É que você não paga comissão, esses 20, até 20%, sobre o valor do frete. Diferente quando você atua com meios próprios, onde você tem que pagar também a comissionar, o comissionamento sobre o valor do frete. Tá certo? Então, passa a ser uma vantagem. Qual que é o grande problema e dificuldade que eu vejo dentro da Netshoes? Primeiro que você tem que atuar sempre integrado, isso é melhor e funciona melhor, e roda legal, bonitinho, você piriri, parará, pururu. tá? Esse é o primeiro ponto e não, pra mim não é um problema, isso eu vejo como uma coisa que é vantajosa, você tem que estar integrado para você poder rodar lá legalzinho. Não aceita pessoa física, aceita apenas pessoa jurídica para vender, isso é uma questão de segurança e que eles se resguardam ok também, então você tem que ser PJ para vender dentro da Netshoes qual o problema que eu vejo na Netuse hoje, tá? E é por que que eu acho que eles não cresceram tão forte marketplace e eu acho que eles ainda estão patinando quando a gente fala de marketplace. A buy Box deles, tá? Se tem 10 pessoas vendendo o mesmo produto apenas uma pessoa é exibida na buy Box, porém eles não anunciam os, outro no, os outros 9 tá aí a primeira cagada monstra do ano. Ou você junta todo mundo ou você deixa 9, 10 produtos sendo exibidos. Tá? Por quê? Você não estimula os outros vendedores e ninguém fica feliz e o cara não trabalha bem esse canal. Jesus. Beleza. É, outra coisa. Se a Netshoes vende o produto, você nunca, nunca, nunca vai ganhar a Buy Box. E aí eles falam que se não tiver no estoque dele, vai liberar para você. Mas não é isso que acontece. Então... Se eles não têm, ninguém vende, na ganha de maioria das vezes, pode ser até que com você já tenha sido diferente, mas comigo não. E se eles têm, só eles vendem. Então é assim, eu quero ter um marketplace, mas ao mesmo tempo eu quero continuar tendo minhas, minhas vendas monstras. Eu acredito que o, a Netshoes tinha que olhar um pouquinho para o mercado e entender que os outros marketplaces que abriram mão, sim, de algumas vendas para poder dar uma disputa e ter vários vendedores na Buy Box, até competindo com ele mesmo, saíram-se muito melhor. tá? Eu acredito que isso vem, é, vai ser uma expertise que eles vão pegar, mas ao mesmo tempo, se você tem um, é, um nicho pertinente a Netshoes, se seus produtos são muito vendidos na Netshoes, se o teu público é a cara da Netshoes, se inscreva. tá? Eu conheço pessoas que a Netshoes é o canal que mais vende lá dentro, do negócio para eles, por causa de ter esse nicho específico de produto, ser muito forte, é muito forte na América Latina inteira, tá? Netshoes. Né, então, cara, aproveite, tá aqui embaixo o link, se inscreva e vamos rezar para que eles alterem essa buy box e passe também a valorizar o seller, porque afinal, nós, quando a gente entra no marketplace, a gente vira parceiro desse marketplace e essa via tem que ser de mão dupla para todo mundo ficar feliz, tá bom? Valeu, valeu, valeu, um grande abraço.